Aventura, o estras, a frenesia, o oculto, o escuro, a Neste filme, o tio Kahn não sabe onde colocou o seu óculos escuro, mas o óculos está justamente em volta do pescoço dele. Ele tem todo um processo de retraçar os seus movimentos. Ele revive o dia de trás para frente literalmente, até descobrir onde ele colocou o óculos. Como sempre, ele não prestou atenção no que a tia Fernanda estava tentando dizer. Porque ele está no seu pescoço. Uma grande parte desse filme acontece de trás para frente. Nós filmamos as cenas normalmente e depois projetamos de trás para frente. Fica tudo ao contrário. Ficou bem divertido de assistir. You call five